Eu já fui muito inteligente, porém, fui muito inseguro, sabe? Uhum. Por conta dessa insegurança, eu busquei auxílio de pastores que pudessem direcionar minha inteligência para o caminho certo. Você entregou da o cérebro nas mãos dos pastores. Isso, Caião. Deus me livre Que coisas. Pastor, Toma. eu lhe entrego a minha mente. Meu cérebro. O Senhor é o meu pastor. <risos> O pessoa, pastor, quando, é o meu senhor. Quando, quando o cara faz do seu pastor, do seu Senhor, é. ele entrega a mente. É. O Senhor é o fiel depositário da minha mente. O que o Senhor disser para eu fazer, eu faço. Nunca diga isso a homem nem mim. Eu só digo isso a Deus. Os homens todos eu ouço. Do, do mais sábio ao mais sábio, eu só ouço. E o que for bom senso que o meu coração se convença, eu pratico Agora, entregar a minha mente só ao Senhor. E o bom senso humano só me convém porque... Todo bom senso humano é totalmente harmônico com a sabedoria divina. Por isso não há dicotomia entre a sabedoria de Deus e o verdadeiro bom senso humano, porque só há bom senso humano se ele decorrer da prática da sabedoria ensinada por Deus para a vida. TV, o canal é você.